Uma boa tarde a todos e a todas que nos acompanham aqui sempre aos sábados à tarde e nas terças-feiras à noite com esse curso que é o curso CT no curso... governo, curso que a gente está chegando na metade do curso agora né é um curso que começou no mês passado e deve se estender até o mês que vem curso longo porque a gente está tratando cada aula um tema específico é, da gestão do Toninho e da Isalene, mas também abordando o que aconteceu depois e um pouco do, do, de como está a situação hoje. Né? Mas o foco do curso é o governo Toninho e Isalene, é poder contar para as novas gerações e também poder discutir isso com quem acompanhou na época e quer fazer um balanço, quer relembrar, né? então essa é a ideia. O nome do curso é Histórias do PT no Governo de Campinas. Conhecer o passado para conquistar o futuro. Né? Essa é a nossa tarefa aqui. Esta aula é a nossa 12ª aula. Tá? É, esta aula o nome dessa aula é a Política de Abastecimento. A gente começa agora às 15 horas e se estende nosso teto é às 17 horas. tá? pessoal que está chegando... Na nossa sala Zoom, fique à vontade e nosso convidado vai fazer uma primeira fala. Depois nós abriremos para intervenções. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode escrever no chat aqui do, da sala Zoom, ou então pedir a palavra. A gente pode passar a palavra para quem quiser perguntar e, e, e se expressar aqui também, tá? Quem está no Facebook, é, é só escrever na nossa caixa de comentários aí. Tá bom? Daqui a pouco a Paula vai postar algumas mensagens aí na caixa de comentários, vai postar o número da nossa conta, o CCV continua precisando de doações, porque a gente não está fazendo atividades físicas, mas o, a nossa, os boletos continuam chegando para a gente pagar. E o CCV ele sobrevive da contribuição da militância. né Ele é um, uma organização é, financiada pela sua militância, através de contribuições, e coletivas. Então, quem puder contribuir, a gente vai deixar a conta aí na caixa de comentários, tanto aqui da sala Zoom, quanto do nosso Facebook, para quem quiser contribuir, tá bom? É, quem quiser fazer inscrição para participar de dentro da sala Zoom, o e-mail é ccevermelha arroba gmail.com. Esse e-mail também vai estar nos nossos comentários aí, tá? É, quem preferir assistir pelo Facebook, curta a nossa fanpage, porque aí você recebe a notificação no seu celular quando a gente for entrar no ar, tá? Qualquer atividade nossa. É... Ah, quem perdeu a primeira parte do curso e quiser acompanhar, as primeiras aulas já estão disponíveis no, no, no, nos nossos canais no Facebook e no YouTube. Tá? Se você entrar no, no YouTube do CCV, está tudo lá, as aulas anteriores. Então dá para assistir o que passou e a partir de agora começar assistir às as próximas aulas, tá? É, fiquem à vontade para isso, é, ajudem a compartilhar essa transmissão no Facebook para que ela chegue ao maior número de pessoas possível, tá bom? É, e aí, nosso, nossa 12ª aula tem o tema a política de abastecimento, tá? O nosso convidado aqui hoje é o nosso companheiro Demetrio Vilagra, que... É, o Demetrio já foi muita coisa, né? E mais recentemente ele foi, inclusive, o, o vice-prefeito da cidade de Campinas. É, mas ele ocupou uma posição estratégica no, durante a gestão Tonins Alene e ele foi convidado, nós o convidamos para falar um pouco sobre essa experiência aqui hoje com a gente. E Então, boa tarde, Demétrio. fique à vontade para usar a palavra e iniciar a sua aula. bom. Boa tarde, Adriano. Boa tarde, Paula. Boa tarde a todos que nos assistem. Em primeiro lugar, cumprimentar os mentores do curso. Eu acho que é tão importante você registrar a história nossa como partido político aqui na cidade, para que gerações futuras possam entender a nossa trajetória, o nosso trabalho aqui na cidade de Campinas. Bem, na gestão Tonês Alene, nós fomos convidados para uhum. trabalhar na, na CEASA Campinas. A CEASA Campinas, só para a gente entender, é o quarto entreposto uhum. do, é, do Brasil. As dezenas que existem, nós somos o quarto maior. É, a capacidade lá são 1.200 permissionários em dois mercados, né, um atacadista de hortifruti e tem um mercado de flores, que é o maior era o maior mercado da América Latina. né? E, ultimamente, o pessoal transferiu lá para Olambra. E lá é uma cidade, né? trabalha cerca de 8 mil pessoas, tem mais de mil permissionários, transita por dia média de 20 mil pessoas. E ele abastece aí o um mercado de 500 cidades aqui no Brasil e fora do Brasil. Esse mercado ele pertence ao município de Campinas. Ele foi construído pelo governo federal e, nos anos 80, foi passado para o município de Campinas. Ele tem 10 mil metros quadrados, tem uma quantidade muito grande de construções, enfim, ele tem uma função estratégica aqui na cidade de Campinas e região com essa questão de abastecimento. E o Toninho convidou um grupo de pessoas, convidou o engenheiro agrônomo Mauro Biral para ser o presidente. O Mauro Biral é uma pessoa que tem um grande conhecimento sobre agricultura no Brasil. Ele trabalhou por mais de 30 anos na CAT então, é um grande conhecedor dessa questão de abastecimento. E para outra diretoria comercial, administrativa, ele convidou o de Santa Rosa, Petroleiro e para os dois dirigentes é, compor a direção da César Campinas. Eu fui participar, primeiramente, como tesoureiro. E depois eu passei para outros pra outras atividades e fiquei quase 10 anos lá e ultimamente foi presidente por um bom tempo. É, o Toninho pediu para nós é, é quatro projetos. Quatro projetos. Primeiro, para nós fazermos é, a recuperação financeira da SEASA, que ela estava numa, numa fase pré-falimentar. Ele queria fazer dois programas de segurança alimentar. Um, a merenda escolar, que era terceirizada e era de péssima qualidade. O outro programa ele queria fazer um banco de alimento para atender as pessoas pobres, idosos, portadores de deficiências, desempregados. E o quarto projeto é, ele queria tratar era tratar da questão uh, do rural do município. Elevou a morais Moraes mais Torél dois técnicos para tocar essa questão é, do desenvolvimento do desenvolvimento rural de Campinas é, vamos começar pela pela questão financeira é, a direção levantou todos os problemas financeiros que tinha começou a cortar os gastos a uma casa é, em torno de seis meses a gente já tinha é, colocado as contas no azul da César Campinas. E depois partimos para fazer o segundo projeto, que era a merenda escolar. E nós entramos em contato com a, a PUC Campinas, que tem uma faculdade de nutricionistas, com a Unicamp, que tem uma faculdade de engenharia de alimentos. E juntos sentamos e fizemos o projeto da merenda escolar. No primeiro momento, você precisaria ter uma quantidade grande de cozinheiras. É, nós não tínhamos, e a prefeitura também não teria essa capacidade de contratar. Então, nós terceirizamos a mão de obra. E, e hoje, ela continua... É, cerca de mil cozinheiras. É, essa questão da, da, da de cardápio foi feito é, com a Faculdade da Puc, a Faculdade de Nutrição. É, dividimos a cidade em quatro partes é, e esse cardápio foi feito. Dividimos também essa questão da logística, que foi difícil para fazer esse planejamento, e a questão das cozinheiras é contratada. Em pouco tempo, começamos a substituir, é, após é, feita a licitação, substituir a, a, a escola que era atendida por empresa terceirizada por essa nova fase, e era sob o comando da prefeitura. É, chegamos a, a, a, ao final do governo, uma merenda que foi premiada no Brasil toda atendia mais de 200, 250 mil refeições por dia, né? várias escolas estaduais, municipais, ultimamente até a ONG nós tínhamos feito. Nós tínhamos um, um orçamento bom de 60 milhões e dava para fazer uma merenda de qualidade. Isso foi feito, é, levou um bom tempo, né quase um ano para a gente instalar tudo, porque não tínhamos é, experiência nisso. Mas ela foi, é, e é até hoje, né? uma merenda premiada no Brasil. E só não melhorou mais porque é, a gente não ficou à frente desse projeto. Mas a intenção, é, a proposta do Toninho, a gente cumpriu. A segunda parte que ele pediu foi a, a, a questão da segurança alimentar. A gente estava na, na, na fase do fome zero, que o Lula tinha implantado, nós fizemos um banco de alimento. Esse banco, depois de plantado, ele atendia 70 mil pessoas, pobres, idosos, portadores de deficiências. É, o banco ele tem uma capacidade grande de captar alimentos. Nós fizemos uma união com a Conab, e a Conab dispõe de um estoque muito bom é de alimento, né estoque regulador, ele está à disposição para qualquer entidade que tiver projetos bons e tiver um trabalho paralelo com a Conab, você conseguia uma quantidade boa de alimentos. Depois, nós fizemos parceria com várias empresas de alimentos. pois que o banco ficou conhecido, ele tinha um respeito, as empresas doavam para nós os alimentos fizemos várias parcerias com as, os supermercados da cidade e arrecadávamos um uma boa quantidade. E, e outras parcerias que a gente fazia em eventos para conseguir alimentos. No auge, atendemos 70 mil pessoas, junto com a prefeitura, através da assistência social, que tinha os cadastro de, das pessoas que tinha necessidade de ajuda nessa questão alimentar aqui na cidade de Campinas. É, cesta básica era distribuído 10 mil cesta básicas, tinha um cronograma de distribuição nos bairros, e as pessoas que estavam cadastradas tinham uma carteirinha, quando você chegava no bairro, eles, através da carteirinha, pegavam sua cesta básica. E, fora isso, é, tinha também, existe até hoje, é, na SEASA, o ISA, que é o Instituto de Solidariedade de Alimentos, é uma ONG que pertence aos permissionários. Na época, a gente distribuía até 400 toneladas mês de hot fruit. É uma entidade que ainda está lá até hoje, e o permissionário doa uma quantidade boa de hot fruit. Se ele vem, por exemplo, fazer uma feira atrás 200 caixas de cenoura e chega lá no meio-dia, uma hora que está encerrando a feira, sobrou cinco, dez caixas, ele manda tudo para o ISA. e Uma série de, de alimentos de hortifruti que sobra, ele manda. Quando é a produção, a época da produção, que, que, que vem muito, muito tipo de alimento, sobrando, vai tudo para o ISA. Esse trabalho está até hoje Junto com o Banco de Alimentos. É, e a terceiro, o, o terceiro projeto era o GDR, que era o Grupo de Desenvolvimento Rural Sustentável. A intenção do Toninho era pegar todo o cinturão verde da cidade de Campinas, onde existe a zona rural, e a prefeitura cadastrasse todos esses proprietários e que desse é, um, uma ajuda para eles na questão técnica, isso foi dado, na questão de viabilizar seus produtos e na questão de, de arrumar todas as estradas rurais que rurais que existem em Campinas. Tanto é, se você passar numa estrada rural, você vai ver uma plaquinha escrito CRAN que é, e o número da estrada. Então, nós mapeamos todas as estradas rurais do município de Campinas, mapeamos todas as áreas urbanas, porque na época 51% da cidade de Campinas era zona rural. Então, o Toninho queria manter essa questão, evitar o ataque das imobiliárias. Então, ele ofereceu ajuda técnica né? e nós reservamos no CEASA espaço para que os produtores pudessem vender seus produtos no CEASA. Outros que exportavam tinham dificuldade, nós é, através de contatos com o aeroporto de Viracopos, aeroporto de São Paulo, nós viabilizamos a, a saída desse produto para exportação. Enfim, o GDR era um projeto que deu certo. E até hoje, em Campinas, se você ver a zona rural, ainda tem uma quantidade grande de zona rural. E a intenção do, do, do Toninho alene era manter esse, essa parte rural até hoje, para que nós tivéssemos uma qualidade boa de, de vida. É, então, resumindo, esses quatro projetos, eles deram certo no Ceasa durante os quatro anos do governo Toninho Eu acho que depois é, que a gente saiu, o próximo governo foi o doutor El, ele manteve esses projetos até hoje. Eu acredito que os outros governos que vieram do Jonas mantém, porque o Banco de Alimento é um instrumento importante para a cidade de Campinas, nessa questão da segurança alimentar. A merenda escolar funciona bem ainda, é muito interessante essa questão da prefeitura estar à frente da merenda escolar, que você oferece uma merenda de qualidade. O grupo de desenvolvimento rural ele não foi é, tocado, ficou, os próximos o governo parou. tanto é que a gente viu que uma grande parte da zona rural é de Campinas ela foi cedido para a questão imobiliária mas fica registrado essa intenção do prefeito Toninho, depois Isalene continuou esse projeto, os quatro projetos importantes que nós comandamos na Avenida Campinas. Eu acho que esses feitos nossos aí, desses projetos PT, eles foram muito bons para a cidade e continuam sendo. Eu acho que isso aí é, deveria continuar, se nós nos próximos governos é, ganhamos a prefeitura de Campinas. É, acho que esse projeto tem que ser debatido e continuado e aperfeiçoado. É isso aí, Adriano, por enquanto. Legal. Obrigado, Demétrio. Essa foi a primeira fala do Demétrio. Para quem está nos acompanhando, tanto aqui nesta sala de Zoom, quanto no Facebook, na nossa transmissão simultânea, essa é a 12ª aula do curso Histórias do PT no governo, hoje com o Demetrio Vilagra. E nós estamos conversando sobre é, a política de abastecimento. Né? O Demetrio falou bastante aí do CEASA e das, dessa política durante a gestão do Tóquio da Isalene. E nossa conversa hoje é sobre este tema, tá? Tá? Começamos às 15 horas e o nosso teto é às 17 horas aqui. É, bom, no Facebook tem algumas manifestações aqui. Queria dizer para quem quiser fazer perguntas, pode escrever na caixa de comentários do Facebook ou então no nosso chat aqui ao lado. E quem pedir, quiser pedir a voz também, é só pedir na, no chat, eu passo a palavra, dá para fazer perguntas e dialogar aqui com o Demetri, tá bom? É, vou ler primeiro. As interações aqui no Facebook. O pessoal que está acompanhando, Rogério Bernardes, Sônia Fardim, Sibele Sanches, Diana Pereira, e o Debrando Maia, Rogério Nunes, Eliana Pires, o pessoal que está interagindo com a nossa postagem no Face. A Carla Maria da Silva, dizendo aqui boa tarde. Sebastião Lima, também dizendo boa tarde. E o Debrando Maia dizendo boa tarde. A Eliana Pires comenta, Oxalá o tourinho possa tocar e avançar esses projetos que o Demetrio comenta. Esse é o comentário da Eliana Pires no nosso canal no Facebook. tá? Eu vou dar uma olhada agora não. aqui na nossa sala, ver se tem algum pedido de inscrição. Por hora não. O pessoal que está aqui na sala, eu pergunto se alguém quer fazer o uso da palavra. Por enquanto, não tem ninguém inscrito dos que estão aqui com a gente. Uh, Corinta, pode falar. Boa tarde. É um prazer ouvir e estar uh, os outros projetos de Campinas. E o que eu gostaria de dizer, Demetrio, você... Já que isso aqui é um registro para a história, você esqueceu de dizer que o processo da alimentação escolar foi uma promoção com. com. da educação. Começamos todos, nos terceirizamos, depois, aí é que começou o processo de conseguir construir. Primeiro, primeiro acertamos os contratos, né depois o processo de terceirização. Foi uh, um processo dentro da Secretaria e do CEASA. Então, é, é, é sacanagem você ter essa parte, né? Porque sem a, a, a, o povo todo da Secretaria trabalhando diuturnamente, o SEASA não teria conseguido, não teria know-how de educação. E a educação alimentar... Está pra... certo, Corita, concordo com você. É, foi feito em conjunto com a Secretaria de, de Educação. Concordo com você. Talvez faltou, de minha parte, falar isso aí. Porque foi muito extenso, né, o programa envolveu muita gente. Tá? E, com certeza, é, a gente não esquece disso, não. A Secretaria de Educação teve participação importante nisso aí. Até porque, é, se dependesse de nós, nós não conseguiríamos chegar em, em determinados lugares, é, onde tinha escola... Dependia é, de conversar com a uhum. população local, tinha, tinha local que você não traria, porque questão de segurança tal. Aí dependeu muito das diretoras, as diretoras ajudaram muito então, nessa parte. Não entrei, mas vamos entrar depois, mais para frente aí. É muito importante essa participação. Se a secretaria não tivesse junto, nós não teríamos conseguido. Mas foi uma missão, foi dado para nós, para ver, junto com a secretaria, de educação. Você tem razão. <risos> Vamos tocar. Foi bom, valeu. Até hoje funciona, viu? Muito bem. E você era secretária lá, você sabe disso, você ajudou muito. Tá, tá bom? Legal. É, pergunto se mais alguém aqui deseja falar. O pessoal que está na sala, Jaqueline, a Sônia, a Wanda... Aula... Deixa eu dar uma olhada no Facebook, ver se tem mais questões aqui. Esse, esse, Para quem pegou a nossa transmissão no caminho, repito, essa é a 12ª aula do curso Histórias do PT no governo. Essa aula de hoje é com o companheiro Demetrio Vilagra, já foi vice, já foi prefeito por um período, foi, trabalhou no, na gestão Tonins Alene do SEASA, e, enfim, ele é um companheiro que é, tem uma contribuição sobre o tema da aula de hoje, que é sobre a política de abastecimento. Né? Estamos conversando bastante aqui sobre as políticas que o SEASA desenvolve. É, tem um comentário aqui da Eliana Pires, ela coloca, sim, Corinta, tem toda a razão. É, o projeto de alimentação escolar foi da Secretaria de Educação, até hoje funciona, mas não é mais como foi, em sua proposta inicial. Comentário da Eliana Pires. Estou é, acompanhando aqui no Face, ver se tem mais interações. E na sala aqui também. pessoal que está entrando na sala agora, quem quiser fazer pergunta, está aberto para falas aqui. tá? Só, vou mais, fazer uma detalhe, só mais um Oi? detalhe. A questão da, da, da, do alimento uh, sem agrotóxicos que era um trabalho feito junto com a Sônia na alimentação escolar também. Esse foi outro pedaço que eu acho que é só para acrescentar, porque é muita coisa para ele lembrar. Meu é. Adriano, mas foi. aí a Coríntia tem razão. Nesse detalhe aí, depois a gente podia também, numa aula exclusiva, ela falar um pouco da, da, da questão da educação, que teve revolução também, é, essa parte da merenda, que aí... A gente podia explorar um pouco os conhecimentos, a fase que a Uinta teve lá na frente, que foi muito importante também, tá bom? Dá uma aula específica, né, Demétrio? É, importante. Isso aí é uma bandeira, é uma bandeira que qualquer funcionário da, da, da, da Secretaria de Educação eles preza para essa questão da, da, da merenda escolar. É muito importante. Depois, se você quiser aprofundar essa aula, tá? Interessante. Tá legal. Tá bom? bom, se vocês quiserem tratar, abordar esse tema aqui, nós estamos abertos a isso, tá? E temos ainda bastante tempo de aula aqui para conversar. É, então é isso. Quem, repito novamente: quem está no Face pode mandar perguntas, é só escrever aí na caixa de comentários. Aqui na sala Zoom, quem quiser pedir a palavra pode pedir. Quem quiser fazer perguntas na caixa de. no chat aqui ao lado também pode posso fazer a leitura, tá? Para quem não quiser falar. Quem preferir falar é só pedir a palavra e a gente passa a palavra, né? Eu queria fazer uma pergunta para o Demetrio. Vou aproveitar a ocasião aqui. Demetrio, a gente... O governo Toninho Isalene começou em 2000, e, em 2000, né? Foi o primeiro ano do... 2001. 2001. 2001. 2000 foi o ano da eleição, 2001 o primeiro ano do governo, né? E a gestão foi de 2001 a 2004, bem lembrado, Isalene. E, enfim, já são... A gente está caminhando para completar 20 anos, né? São duas décadas. E para quem viveu tudo aquilo, nem sempre a gente tem a dimensão que se passou tanto tempo, né? Mas, na verdade, tem duas décadas aí já que... Toninho e Isalene tomaram posse, né? E já tem um, um tempo considerável, né? A minha pergunta para o Demetrio é: em relação ao que está posto hoje na SEASA, na política de abastecimento, e em relação aos projetos que a gente desenvolveu lá atrás, alguns desses projetos tiveram continuidade, né? Viraram políticas de Estado e continuam existindo. Não igual. Não da mesma forma como antes, mas, de alguma maneira, continuam existindo. Tem outras coisas que foram destruídas. né? Se a gente lembrar, por exemplo, do orçamento participativo, não sobrou nada. né? Os governos foram, aos poucos, é, desmontando até que não, não restasse mais nada. Né? Então, minha pergunta para o Demetrio é, em relação aos dias atuais, é, como é que você vê, Demetrio, a política de abastecimento hoje na cidade e dos projetos que a gente começou lá atrás, que a gente desenhou, o que, que sobreviveu, o que, que não sobreviveu? Qual a sua opinião sobre isso? Adriano, é, posso completar antes do Demetrio responder? Porque eu queria fazer né, também sobre a política de abastecimento, Demetrio. E em relação, inclusive, com os serviços urbanos, né, que o reaproveitamento, dos resíduos orgânicos, a, a, a realização claro, do aterro, isso. e como é que isso. a Teasa teve um papel muito importante, então eu gostaria que você também abordasse, dentro da política do abastecimento, essa integração com os serviços públicos e o reaproveitamento dos resíduos. Obrigada. Ok. Adriano, o que ela está tocando é uma questão importante, é a questão do resíduos do SEASA. O SEASA produz, lá em média, era 280 toneladas de resíduos. E esses resíduos, a maioria são orgânicos. Nós fizemos um projeto é, para aproveitar esses resíduos e contratamos uma pessoa especializada nessa questão de resíduos, de separação. E a gente separou é, plástico de um lado, papelão de um lado, madeira do outro e os resíduos do outro. A gente conseguiu, é, levou mais de ano para fazer esse trabalho de concertização. Era mu é muito resíduo que a seada produz, Era quase 300 toneladas a mês nós pagávamos para catar esse resíduos, para você transportar esse resíduos e pagava para enterrá-lo no delta então essa política deu certo né? levou quase quatro anos para fazer os três anos e ele trouxe é, bastante é, conscientização para os presidiçionários que antes jogava os produtos fora né? Que depois foram aproveitados. E lá no, no Delta foi feita compostagem. Né? Essa compostagem era usada para quem precisasse, o permissionário pegava, quem faz plantio de horta pegava, e quem tinha projeto de hortas escolares pegava os resíduos. Que eu acho que até hoje está fazendo, não tem ido, mas esse projeto é um projeto que deu certo, recuperou na é, questão financeira. É, foi muito bom para o que deixar de pagar esse valor que era alto e com esse projeto do você aproveitar. E lá dentro, para fazer a sacatação de papel, de papelão, plástico, nós montamos uma cooperativa lá com 18 pessoas que faziam esse trabalho. A gente deu a estrutura, montou para eles, e na época eles chegavam a receber quase até dois salários mínimos por mês com esse trabalho. É um trabalho que ficou eu acho que deve estar lá funcionando até hoje. Mas é, foi um projeto vitorioso, que eu acho que está sendo. A gente tinha a intenção, é, lá dentro do SEASA, mais para frente, fazer um, um parque do abastecimento, entende? aumentar o SEASA, né? porque ele tem condições de, de receber mais produtos, mas ele está ele com uma... É uma estrutura dos anos 70 ainda, que não foi construído. A gente fez muita reforma, ampliou um pouco, mas ele precisa ainda do dedo do governo. Se a gente tiver um prefeito que tenha essa visão né, de, de ampliar o SEASA e dar um olhar é, muito mais para é, essa questão da alimentação, principalmente hoje, que a questão da fome voltou, entende? E, na nossa época, o ministro que tocava fome zero, ele foi muito é, veio, Campinas, aqui o Graziano, ajudou a gente a fazer esse trabalho do Banco de Alimentos, e depois ele saiu, foi para a ficou um certo tempo lá. Mas hoje essa bandeira da fome já está voltando, Campinas já precisa. Se você olhar uma cidade rica, agora Campinas, na época tinha 70 mil pessoas que precisavam. Eu acredito que esse número hoje deve ter até aumentado. Então, é uma bandeira interessante para a gente pensar nisso como partido político, é, olhar para o SEASA como setor de abastecimento, que ele tem um potencial muito forte de fazer uma política de, de, de, de segurança alimentar. Vamos aguardar, mas tem potencial para isso. Bom, eu eu quero, Adriano, se não tiver outra pessoa, eu quero fazer outra pergunta. Pode falar, Isalene, fica à vontade. Uh, Demetrio, com a continuidade depois né, de você mesmo continuar no governo, uh, a questão do Delta 1, nós conseguimos no nosso governo, prolongar por mais cinco anos, né? colocação dos resíduos no Delta, com todos os benefícios que foram feitos lá, a instalação da esteira para reciclar entulho, a oficina de compostagem, a separação, a criação das cooperativas, tudo isso foi e a melhoria mesmo do aterro, né? Instalamos até uma cooperativa lá mesmo, né? Lembra a cooperativa Taubaté? Foi, foi para lá que tinha um ônibus que, de pessoas que iam para trabalhar lá no próprio aterro. E depois, é, é, logo depois, é, eles começaram a pagar para levar os resíduos lá em Paulinha, num aterro particular. E nós tínhamos reservado, nós tínhamos comprado no nosso governo, nós tínhamos comprado uma outra área que era contínua ao Delta 1 para que fosse o, o Delta 2. Você tem o um acompanhamento disso até projetando o futuro? Quer dizer, nós assumindo o entrando agora com a Edilene, nós vamos ter que pagar para, para uh, colocar o lixo, ou nós temos essa condição de construir o Delta 2 É interessante tocar nesse assunto, Luiz porque quando terminou o seu governo, por orientação do partido, nós tínhamos saído do, da SEAS. É, depois que o Hélio ganhou eleição, é, ele convidou é, para a gente voltar para lá, porque os projetos que nós tínhamos feito sob a orientação do seu governo... Ele era muito, era muito bom, a questão da merenda, a questão do banco de alimento, né? a questão de GDR, e a gente voltou para dar continuidade nisso. Mas aí você tem razão, porque o Delta 1, na época do seu governo, é, tinha encaminhado para fazer o Delta 2. Parece que até foi comprado a área, tudo mais. Foi comprada a área. Então, mas não teve de repente a gente viu que o lixo de Campinas é mandado para Campinas Então essa é um é um ponto que a gente tem que tocar até nessa questão da campanha que hoje está tá, tá em andamento essa questão do lixo porque ele tem um é, tem um custo muito alto e nós precisamos resgatar essa questão é do Delta 2 aí Legal vou fazer a leitura aqui de um comentário da Vanda que está aqui com a gente. A Wanda coloca o seguinte, o Demétrio levanta um conjunto de políticas importantes que foram implantadas e que, de alguma forma, continuam. Parabéns ao grupo do SEASA. É muito difícil conseguir transformar políticas de governo em políticas de Estado. Muito bom. Esse foi o comentário não, foi a... Do... foi a Corinta. Foi a Corinta? É, Perdão. a Corinta. estou tá? Isso, é que não apareceu seu nome, eu confundi é... com a Wanda. Eu tô seu iPad, estou no iPhone. Ah, entendi. Então, esse foi o comentário da Corinta, desculpe. E tem um comentário no Face aqui também. É, tem vários, né? A Eliana Pires coloca, muito importante esse aspecto de resíduos que a Isalene retomou, Retorno inclusive, para o ambiente, maravilha. Esse foi o comentário da Eliana Pires. É, tem também aqui o Reinaldo Sicone, está mandando um abraço para o Demetrio, o Marcos Andrade dizendo boa tarde, é, enfim, muita gente interagindo aqui, a Juliana Félix interagindo com a gente também nas redes sociais, é, mas não tem propriamente uma pergunta. O pessoal da sala que está com a gente aqui, alguém mais quer usar a palavra para perguntar? Deixa eu dar uma olhada no chat aqui. Não tem ninguém pedindo a palavra, hein? Mais alguém quer falar? Eu gostaria que tivesse mais gente que pudesse dar um parecer com relação à, à nossa continuidade. Você sabe que eu acabei não vendo no programa de governo nosso, agora, né, do Tourinho e a Edilene, eu não, não li sobre essa essa parte dos resíduos, eu não, não sei, Demetrio ajudou a construir o no programa? Não, só, só a não. parte do CEASA. só a parte do asa. mas tem que tocar, Marcelino. eu acho que é importante o resíduo, o resíduo ele é uma coisa que fica caro para Campinas, e não, Campinas. É que... É, e não fizeram nada lá no terreno destinado ao Delta II. É isso que eu, não, eu queria saber, que eu não tenho essa informação também. E, Adriano, só comentando aqui, já que Zalendo está aí, é, esse projeto é da merenda voltando lá, tá? A asa operou essa, esse projeto. Aí a Corinta tem razão, depois você vai ter que conversar mais. É, como é que eles encaminharam esse projeto para a CEASA operar. E tem coisas interessantes que a Coríntia pode, pode acreditar. Mas tudo isso aí de, foi feito porque a gente também teve, da Isalene, quando, quando prefeita, todo o apoio. É, ele o apoio financeiro, o apoio político. Em nenhum momento ela interviu é, foram política que deu certo, quando o Birol teve lá na direção, né, junto com Santa Rosa, depois ele saiu, foi para o Petrobras, mas a gente trabalhou na SEASA com total liberdade para fazer as políticas, as orientações que eram do governo, que estava no caderno vermelho, que eles tinham prometido. Então, esses quatro anos, nós podemos dizer que a gente cumpriu aquele que Tunísia tinha prometido, tivemos total apoio. de da está com a Isalena aqui, para agradecer que ela dar um abraço nela que ela foi uma prefeita e a gente gosta muito dela até hoje ela soube comandar, eu já um abração para você. Pois é, somos testemunha disso mesmo que se asa e essas políticas públicas junto com a educação, com a assistência, houve uma integração nas ações e isso favoreceu muito mesmo a dar certo. Né? E como essas aulas é para a gente apontar o futuro... Eu acho que nós podemos aperfeiçoar ainda mais hoje, né? a política de abastecimento hoje tem que ser uma outra discussão com a questão do desemprego, com essa questão da pandemia, vamos ter que retomar a questão da merenda, tem que ser repensado, mas eu acho que o nosso governo, nosso programa de governo, com o Pedro Tourinho e a Edilene, Uh, tem uma boa base para recomeçar. Eu também perdi, Demetri, esse espaço do Jonas, eu perdi. Também, do quando você estava, porque eu estava no Amazonas, eu não não acompanhei e eu não consigo ter informação, porque o Hipólito também não teve tanto tempo de falar na, na live anterior, sábado passado, porque também estava muito ligado com o serviço público Então, a, a questão do reaproveitamento dos resíduos, a instalação da esteira, mesmo o... Os resíduos orgânicos que se transformavam em compostagem era para o viveiro municipal e para as praças públicas. Né? Também as, as pessoas podiam pegar nas hortas comunitárias. tudo. Mas essa interação, inclusive essa discussão com o orçamento, nas assembleias do orçamento participativo, que garantia uma maior... Uh, participação. E essa questão do aterro, da recuperação do aterro, nós não conseguimos uh, tornar para que as pessoas conhecessem aquele trabalho, que foi maravilhoso. Eu, eu ficava maravilhada quando eu ia lá uh, no aterro, como é que ele estava bem organizado. Então, eu acho que eu estou só apontando, cumprimentando, Demetrio, vocês que trabalharam lá, você que continuou depois, mas esse é, essas políticas são políticas que temos toda a condição e precisamos da continuidade. A, a Corinta vai falar mais agora na sua, na sua aula, né, Corinta, você vai apresentar com mais detalhe o pro, programa da, da merenda, né? Sim, vou assim. Até uma parte dela vai ser feita pela Rosana, né que a Rosana que foi a líder desse processo e continua até hoje. Ela está hoje na, na FAO, ela está trabalhando com a FAO e até assessorou na África projetos de alimentação para crianças a pedido da FAO. Quer dizer, esse trabalho foi teve uma consequência muito grande, né? Mas eu acho que a integração das políticas, Isalene, eu não sei se não teria que ter uma, uma sessão especial que que pudesse, talvez, coordenada por você, pegar todas essas interações, porque isso foi uma coisa inovadora em termos de governo, de política de governo, porque sempre eram caixinhas fechadas. né? isso não foi fácil, não foi fácil mesmo para todos nós não foi fácil para o Ceará não foi não foi fácil para a educação como também é porque porque cada um está acostumado com o seu sua caixinha e isso significava você se abrir em nome de uma política muito maior eu acho que essa dos resíduos por exemplo em termos de de políticas ambientais como a gente vive hoje ele assume muito mais relevância ainda né eu acho que seria bem importante fazer uma sessão as que um coletivo para discutir essas interações e essas integrações a partir do que você pontuasse. Pegava a questão dos resíduos, pegava os orgânicos, depois pegava, a, a, tem mil áreas, né? só o orçamento participativo é incrível, né? mas a gente fez muito trabalho coletivo e, e, e intersecretarias através das coordenadorias, que eu acho que isso ajudou demais a, a, a qualidade da nossa gestão. Agora, aproveitando a tua pergunta, Isalene, uh, Demetrio, você tem não tem notícias do, do porquê foi já no governo Hélio que eles desistiram de usar esse terreno e passaram a privatizar de novo, porque isso é uma forma de privatização de novo, né? Uh, passar uhum. a alugar... Ou, ou passar para um enterro, aterro privado, em vez de ter um trabalho todo como era organizado com os resíduos. Não, Corita, eu não, eu não tenho notícia dessa, dessa participação. É, quando a gente ficou lá, é, houve um certo momento, que teve conversa sobre comprar outra área, tal. mas aí eu fiquei pouco tempo, e saí. Voltando à questão do abastecimento, é, eu acho que nós podemos aprofundar mais. A CEAS, ela tem condições de organizar as feiras livres na cidade, que hoje não existe mais. Entende? E os preços que for no vê o preço de um alimento que você compra, uma fruta, uma mão, uma manga, tal, e você vê aqui hoje no supermercado, é, você não acredita. É duas, três vezes mais. Então, o governo podia fazer essa política de organizar as feiras livres na cidade de Campinas a gente ajudou lá no terminal Cury, tinha um, uma parte lá que vendia, mas era era, era precária, nós fomos lá, organizamos né? é um conjunto bom de, de, de pessoas que, que vendem hortifruti, acho que tá até hoje colocamos um agrônomo para orientar como é que é, compra as frutas, como é que arruma, para que, que serve, entende? e lá no, no Ouro Verde também tinha um, um terminal meio abandonado, a gente foi lá levou o Oba, que é uma, um, uma casa de, de hot fruit que tem em Campinas, e revigoramos aquele terminal através do Oba. Ele chegava de vender os um saquinho assim, por um real, vendia mais de mil saquinhos de, de, de verdura, legumes, juntos é, naquele terminal. E a gente tinha até a intenção de fazer em outros terminais, é colocar as bancas lá para as pessoas que chegam de serviço correndo, a tá, dona de casa, passar lá e comprar os produtos com preço bom. Dá para a gente fornecer é, produto de qualidade com preço bem abaixo do que você compra hoje nos sacolões aqui da cidade. Porque antes teve um, um, um ônibus que fazia esse circuito aí, é, ia para os bairros vender os hortifruti, com preço baixíssimo. Então, Nós temos condições de, de de trazer essa política novamente. Espero que, e aí nós podemos fazer essa discussão. Bom, repetindo novamente, então, sempre bom frisar, porque as pessoas vão passando pela transmissão, vai chegando gente nova, né? Estamos aqui hoje, é a 12ª aula do curso Histórias do PT no Governo, onde a gente foca na gestão Tonin e Isalene, e cada aula tem um tema, o tema de hoje é a política de abastecimento, nosso convidado é o companheiro Demétrio Vilagra. Hoje, pessoal que está acompanhando pelo Face, que quiser fazer perguntas, comentários, use a caixa de comentários aí. E já fizemos a leitura de algumas intervenções. E o pessoal que está na sala aqui pode escrever no chat, como alguns fizeram, ou então pedir a palavra para falar aqui é, ao vivo, tá? Como a Corinthians, Isalene fizeram também. Então, está aberto aqui para quem quiser fazer alguma fala. O Ronaldo Hipólito, que foi citado, está na sala aí também. Se quiser usar a palavra, fique à vontade, Ronaldo. É... Enfim, no, no Facebook eu estou olhando aqui, nós não temos nenhuma nova pergunta aqui. Tá? É... O pessoal que está na sala aqui. A Sônia escreveu aqui, ó, e as hortas comunitárias e plantações em lugares alternativos? Deixa eu abrir de novo aqui. A Sônia Fardim pergunta o seguinte, e as hortas comunitárias e plantações em lugares alternativos comunitários? Existiu essa política? É, poderia ser plantada? Pergunta da Sônia Fardim. Adriano, existiu essa política sim. A gente fez várias hortas comunitárias, nós tínhamos um engenheiro agrônomo, o Chicão, que deu apoio às várias comunidades, fizeram hortas comunitárias. Nós fizemos hortas escolares, tem um projeto de hortas escolares. Fizemos também hortas com, com determinadas entidades que cuidavam de pessoas que faziam tratamento sobre o álcool, sobre drogas. É, foi um projeto que funcionou, muito importante, que pode ser feito. De, Legal. O Ronaldo Hipólito está pedindo a palavra aqui também. Pode, pode ligar seu microfone aí, Ronaldo. É, boa tarde a todos. Boa tarde, Isalene. Boa tarde, Demétrio. Tudo bem com você, Demestrio? É, pessoal da sala, Corinta. Então, na, na minha fala que eu fiz na, na, na semana retrasada, algumas coisas dizer, eu só passei de é por alto, porque o tempo era muito curto, eram três pessoas falando, né então o tempo era curtíssimo. Né? Mas na relação com o CEASA, vamos dizer, a mais importante, é, uma das, das coisas mais importantes que nós tivemos foi realmente a, a coisa da compostagem, né que unia o material é, da feira livre, os resíduos da feira livre, os né? resíduos orgânicos, e também do CEASA, já que uma parte do resíduo como o Denete falou: a parte do, do, do material era vendido, das, das frutas, verduras, uma parte era, era vamos dizer, criada e encaminhada na, na área da assistência social, para uso em, em, em, na periferia, uso nas escolas e nos outros lugares, e a parte que realmente ia para o Aterro Delta, essa parte que nós passamos vamos dizer, a fazer a compostagem junto com também com a, os resíduos de, de capinação e poda de árvore. Fizemos isso até sairmos em 2004. O equipamento que nós tínhamos é um equipamento que não era nosso, era um, era um... Nós tínhamos um convênio com a empresa, lá um acordo com a empresa, é, que é, nos classificávamos a, a deixar aberto para a visitação de outras cidades para conhecer o projeto, e eles deixariam é, e, e daria manutenção do equipamento para nós. Assim que nós saímos, esse equipamento foi retirado, porque é, esse acordo não foi refeito. Né? É, quanto a, a, ao que a Isalene me per, pergunta, aí sobre é, como se deu a, a, a parada, o fechamento do, do aterro delta, é, o, o, o que aconteceu depois com a usina, usina de reciclagem de, de resíduos, essas coisas eu acabei não acompanhando muito depois, também porque eu também saí de Campinas. Assim, que quando eu voltei, o, o, o aterro ele tinha sido desativado, tinha sido fechado, né e, e passaram a, a fazer esse acordo de levar, a assinar esse contrato de levar para o em Paulínia. Quando nós saímos, nós tínhamos uma licitação montada para refazer tanto o contrato de limpeza da cidade como o contrato de concessão de um novo aterro, já que quando esse aterro foi ele foi feito, foi planejado e foi planejado na época do Jacobitar, no governo de 1988 a 2000 a 80, 88 a 92, ele foi comprado uma área bem maior do que era necessário para o próprio aterro. Então, ele tinha uma parte excedente de lá que era possível ser reutilizada. E nesse contrato que nós nós propunhamos, nessa licitação, nós propunhamos que fosse feito um projeto para essa parte, que era a lateral, que a é gente chamava de, de aterro é, aterro delta a, a, delta B, né? que esse era o delta A, o delta A que nós utilizamos. Então, mas eu não sei o que aconteceu, que a, paralisou o processo e ficou do jeito que está hoje. Eu, a, a, eu não fui... Depois que eu voltei, não fui nenhuma vez na usina lá de reciclagem. É, tem informação que ela está lá ainda, mas não sei como é que está o uso dela, já que a cidade voltou a ter é, destinação inadequada de resíduos da construção civil, por exemplo, e essa usina era usada para isso, e da compostagem não existe mais mesmo. E a da compostagem realmente era isso. Aí, o composto era usado tanto no viveiro do Xanguilá, que é o viveiro que nós temos nós temos até hoje, aqui em Campinas, Campinas, tem, e, e também nos jardins, e era doado também para as pessoas que vinham. Né? Então, a, a interligação entre a secretaria realmente era muito grande. Eu que essa interligação eu que tínhamos como já falei na minha, na minha fala anterior, essa interligação com a, a professora da educação, através da, dos convênios que fizemos com, as, é, com a Sepulcamp, com o convênio que fizemos do Aprender Não Ter Idade, é, tínhamos... É, junto com a cultura, nas erradores do centro, o Reinaldo vai falar no dia 20. Então, tínhamos, essas interligações eram várias, em várias, entre várias secretarias, que eram certas. Né? Então, é, o ruim é que, quando muda-se, como a gente sai do governo, é, as coisas boas não estão dando continuidade, porque era já está tá bem mais avançada. Né? Então, era só esse depoimento que eu, que eu queria falar. E é interessante a proposta que a, que a Corinta coloca, de fazermos, não sei se ainda nesse curso, porque esse curso até a programação de datas até até novembro, mas talvez alguma coisa sobre a, a interrelação entre secretarias que aconteceu nesse governo, que não foi só a P. O P é aglutinador disso, mas existia políticas que eram feitas aglutinadas graças Z, a direção dada pelo Toninho e pela Isalene, e graças também a, ao empenho dos secretários da época que e diretores e, e superintendentes que existiam naquela época. Né? Então, eu acho que era interessante a gente é, fazer uma coisa mais menos setorizada e mais global num outro momento, que eu não sei não sei como ficar como sugestão. Né? É isso. Adriano, uma questão de utilidade pública. Eu coloquei uma mensagem para a Jaqueline, mas ela está tão entretida aí com as estrelinhas, Oh, Jaqueline, olha a minha mensagem no chat que eu preciso falar com você. Obrigada. Obrigada pela... Metro, Você quer comentar essa fala do, do Ronaldo? Sim, quero comentar. Esta relação boa que existia entre a secretaria no governo Tonin Zalene, realmente ela deixa saudades. Cara. Eu, eu me lembro que eu passei depois a, a parte da, da finanças e fui é, assessorar o viral na presidência, o Santa Rosa na diretoria, e a gente descobriu que o CEASA, com todo aquele tamanho, ele não era. É, ele não estava é, organizado. E a gente fez através dessas. É, Boa conversa que tinha com as outras secretarias, é, poder fazer todo aquele espaço que tinha lá é, na questão do IPTU. E cada cada permissionário que tem seu espaço lá, ou na pedra, ou lá nos boxes, e, eles não pagavam o IPTU. A gente conseguiu organizar e hoje as é assim assim, deve ser o, se não for o primeiro, é o segundo ou terceiro que mais. É, arrecada IPTU. Entende? A gente uhum. conseguiu organizar essa questão do IPTU, é, porque tinha boa relação com as outras secretarias, que a gente podia conversar entende? na parte é, lá do, do, do urbanismo. É, muita coisa que era caixa preta foi abrindo, abrindo para você entender. E a gente fez um trabalho bom, que conseguiu tirar lá do SEASA quase 2 mil IPTU, que eles pagam todos os meses, os carnezinhos e tal. Então, foi muita coisa interessante. E dentro daquilo que a Sônia fala das hortas comunitárias, a gente pode aprofundar também é, produzir nessas hortas os alimentos que vai para a merenda escolar. Né? É, dá para fazer, se é possível. Em certos momentos, a gente chegou de comprar alguma coisa para a merenda através é, da agricultura familiar que existe um potencial muito bom aqui em Campinas, é, podemos discutir mais para frente essa questão, incluindo todos esses produtos, junto com a merenda escolar. É isso. Bom, é, o pessoal que está interagindo nas redes, a gente agradece a audiência, que se, agradece estarem acompanhando o curso, Jefferson Cardoso de Melo, Rubem Xavier Martins, Reinaldo Sicone, Rogério Bernardes, Sônia Fardim, Sibeli Sanches, Ana Cristina de Souza Machado, Eliana Pires, Juliana Félix, Diana Ferreira, e o Debrando Maia, Rogério Nunes, todo o pessoal que está interagindo com a gente nas redes, ajude a compartilhar esta live, esta aula, para que ela chegue ao maior número de pessoas possível, ela fica disponível depois na fanpage do CCV, então quem perdeu alguma parte aí e quiser assistir depois, é só entrar no, nos nossos canais, curta a nossa fanpage no CCV para receber notificação dos vídeos, quando a gente iniciar alguma transmissão em alguma das nossas aulas. E quem quiser participar dentro das nossas salas aqui, ccevermelha.gmail.com, tá bom? É, queria fazer uma leitura, fazer leitura de alguns comentários aqui do chat. É, a Sônia Fardim, ela coloca o seguinte, o incentivo à compostagem doméstica é importante em um novo governo é, diminui o resíduo na origem e pode ser um incentivo ao plantio doméstico. Isso foi pensado? Pergunta da Sônia Fardim. A, a Corinta complementa dizendo que nas escolas era feito e a Isalene coloca também esta sugestão é difícil para quem reside em condomínio vertical. É, precisamos organizar em cooperativas os que coletam os resíduos sólidos nos prédios, é, comentários aí sobre a questão dos resíduos e da compostagem doméstica. Quer falar sobre isso, Demetrio? Não, eu acho que tudo é possível, né, Adriano? É, tem que ter um, uma política para essa questão. Então. Eu sei porque aqui em casa a gente faz isso aí é, com bastante é, consciência. Aqui tem dois latão, aqui, um é orgânico o outro é arriscado. A gente mora em prédio e todos os dias desce. Lá embaixo já tem um de, é, de reciclado e tem outro que é orgânico. É, é uma educação né, que tem que fazer na cidade, é possível. A gente achava que na César não seria possível, porque trabalha lá quase 10 mil pessoas. É uma cidade, lá 20 mil pessoas andando por dia, tal, comprando. Tal. A gente conseguiu fazer essa, essa, esse trabalho lá de separar os resíduos. É possível, agora tem que ter uma política de governo, uma vontade política e tal. É interessante. Porque aqui na cidade hoje, essa questão do, do, do, do resíduo é, não é feito com muita vontade política do governo. Você vê que você passa e às vezes tem os reciclados, o pessoal do segundo o diesel vem o pessoal da cidade vizinha, pega, estoura aqueles é, saco de lixo, só tira o que interessa e fica por lá. É, dá para fazer, sim. É, podia colocar em no nosso projeto de governo, retomar essa questão do, dos resíduos aí, como é que a gente capta na cidade de Campinas. É uma coisa que nós vamos ter daqui para frente, sempre pensando na questão do, do, do, do resíduo. É muito importante essa política e eu acho que dá para ser feito. Aí. É isso. Legal. A gente está caminhando aqui para o final da nossa aula de hoje. Eu estou olhando aqui no Face, é, tem muitas interações, pessoal mandando abraço, mandando boa tarde e comentando é, as falas, mas não tem mais pergunta, propriamente, tá? Aqui no Face. É, queria ver aqui a sala, o Ronaldo está pedindo a palavra, pode falar, Ronaldo. Não, eu só queria dar um pitaco sobre a coisa da compostagem que foi sugerida aí pela Sônia Pardim, que foi é, eu, eu não sei. Eu não na, na parte do programa de governo nosso atual, eu, eu não, não não participei dessa dessa formulação. Eu entrei num outro grupo, mas eu vou dar uma olhadinha, ver o que a gente pode acrescentar. É, mas a, a a compostagem doméstica é, é possível ser feita em casa assim, mas ela é possível ser feita em pequeno, muito pequena escala, né? Porque você pega a quantidade de resíduos que uma que uma família produz é em torno de, de 1 kg a 1,2 kg de resíduos por dia. Né? Desses 1 kg a 1,2 kg, mais ou menos a metade, um pouquinho mais, é de resíduos orgânicos. Para você fazer, por exemplo, eu boro numa casa. Para mim fazer uma compostagem aqui em casa, eu posso até fazer, mas eu não consigo... É, usar esses 600, 500, 600 gramas de resíduo é, orgânico todos os dias durante os 30 dias durante os 365 dias não dá tempo porque todo um espaço maior muito grande para fazer isso você ia fazer usar aquelas composteiras que são feitas para domiciliares né e essa aí ela é dado o tempo da, da, da decomposição que é necessário ela ela você não consegue é, usar muito do seu resíduo então para isso, por isso é que na época nós, nós montamos um sistema, já que nós tínhamos espaço lá no Aterro Delta para fazer isso, né? Então, você fazia leiras lá, você tem uma ideia, nós tinha mais ou menos, em torno de 2.500 a 3.000 metros quadrados, que eram todos de leiras, de leiras são montinhos, que a gente, de toda semana, com a máquina, ia virando para compostagem, para os galhos interagindo com a... a com, com a, as frutas e com as verduras, né? e a partir daí colocava na, na, na máquina, que é uma, uma esteira rolante, que ia é, melhorando essa... essa. Mas antes de colocar essa máquina, tinha que fazer esse processo. Esse processo precisa é de um espaço mais ou menos grande. Então teria que Isso isso daria para fazer em terrenos maiores, em, na residência ou num condomínio, dá para você fazer, mas... Não, não vai comportar todo o orgânico produzido naquela comunidade. É isso. Entende? Deixa eu dar mais uma olhada aqui. Na... Eu, eu quero pedir para falar, Adriana. Ah, pode falar, Corinta. Sabe o que? Do que a Isalene falou, existe uma tecnologia hoje, viu, Ronaldo, que se chama MinhoCasa. É só entrar dentro do, do, do Google e procurar MinhoCasa. É uma uma organização de três uh, potes, três caixas que são interligadas para você colocar na sua areazinha de serviço no apartamento. Talvez não dê conta de todo, mas dá conta de grande parte. E ela é alimentada com minhocas. Aquilo que a máquina do Ronaldo Hipólito fala, as minhocas é que fazem. As minhocas americanas. Parece que as brasileiras não se acertam muito nesse serviço, mas as americanas são boas para isso. Funciona muito bem. Eu tenho em casa todo o nosso... Não não dá todo o lixo orgânico, mas ajuda muito. eu acho que isso reduziria, isso, claro, para mim, isso é uma política... De novo, interdisciplinar, porque tem que começar lá com as crianças. Nós começamos no governo Jacó, fazendo essa compostagem dentro da escola. As crianças, desde a educação infantil, aprendiam a picar as frutas, depois o que sobrava para pôr, fazer as compostagens e tal. e Isso é fundamental que seja feito junto com a educação para poder criar uma nova mentalidade. Mas eu diria que hoje está muito mais avançada tecnologia nessa área e tem muito mais apelo uh, uh, ambiental. Eu pediria mesmo, Ronaldo, que pensasse lá no nosso programa como é que está colocado isso. Tá legal. Só, antes, queria só Queria só fazer uma leitura aqui antes, que a Sônia Fardim comenta, isso aí, Corinthians funciona muito bem reduz e muda cultura de relação com os resíduos, e que é educativo. Pode falar. Então, que é, é, eu conheço o processo, é, realmente ele, ele reduz muito a, a, a quantidade, mas eu, eu digo é que é, isso não abrange todo o resíduo orgânico que uma casa consegue, é, consegue fazer. É, eu, eu, eu, eu, produz né então a, é, é um, esse é o um processo mais educativo acredito que para escola assim é um, é um lugar onde onde você tem espaço para fazer essas coisas você pegar um apartamento por exemplo você pode montar um meu no um apartamento você pode montar um cantinho é, de serviço uma casa tem que você já tem mais espaço então você não consegue é, processar todo o orgânico mas como é, é, é incentivo a ao conhecimento de que isso existe, eu acho que é importantíssimo isso daí. Realmente tem que... Eu vou dar uma olhadinha no nosso programa do governo, como é que está isso. Se não tiver, eu vou sugerir que a gente possa é, acertar em algum ponto. Que seja... Eu acredito que esteja lá, né? porque as pessoas que participaram, eu conheço as pessoas que participaram do processo sobre o meio ambiente, e que é o que trata do lixo, né? e eles devem ter colocado isso aí. Mas eu vou dar uma olhadinha e depois a gente volta a conversar sobre isso. ok? Legal. Você quer falar sobre isso, Demetrio? Não, só para finalizar aqui, deixar bem esclarecida a questão que a gente conversou sobre o governo PT, que foi as bandeiras, é, primeiro, do GDR, que o governo teve a proposta e cuidou da parte rural de Campinas, né? que a gente não vê hoje com bons olhos, que isso deve ser preservado bandeira de cuidado rural da cidade, a cidade acho que hoje tá, já inverteu, não é mais rural, é, tem mais urbano que rural, mas ainda é muito forte o rural, tem que ser cuidado. A questão da, da, da alimentação, do banco de alimento, junto com a Secretaria de Assistência Social, né, reforçar essa bandeira, e reforçar também a medida escolar junto com a Secretaria de Educação, é uma bandeira muito, é, muito forte. Isso aí Qualquer mãe, hoje, aqui em Campinas, que veio falar sobre merenda, ela vai se interessar. Né? Então, acho que o partido está fazendo uma disputa, a gente podia tocar nessas questões, porque foram questões que, que deram certo da cidade, que as pessoas não esquecem. Então, como proposta, como sugestão aí da nossa aula, podíamos ajudar o pessoal que está fazendo essa campanha política. É isso aí. Obrigado pelo espaço, agradeço. É, foi bom ouvir aí companheiros né, de longa data que trabalharam, fizeram do governo Torino e Zalena um governo ótimo, excelente. Né? Ver a Zalena ainda forte aí, conversando é, junto aí, produzindo política na cidade de Campinas. Foi muito bom. É, o projeto é interessante e temos que cumprimentar. Então, Obrigado por tudo. Boa tarde a todos. Legal. Demetrio, a gente você é agrade... Você também. A gente é que te agradece, Demetrio, por ter dedicado essa tarde para estar com a gente aqui hoje, nessa que é a 12 aula do curso Histórias do PT no Governo, é, aula com o tema sobre a política de abastecimento na cidade de Campinas. Mas falamos de um monte de, de temas, né? Desde compostagem, é, sobre resíduos, enfim, o assunto é muito amplo e está ligado com uma série de outros de outros temas, né? Hum. E, então, agradecemos o Demétrio que tem uma história aí de de, de contribuição é, nesse tema sobre a questão do abastecimento na cidade de Campinas. Muito obrigado por ter participado aqui com a gente. Fica um o convite para quem está nos acompanhando no Facebook, curta a nossa fanpage para receber as notificações quando a gente começar alguma transmissão. Ajude a compartilhar essa aula para que mais pessoas tenham acesso a ela. As aulas anteriores estão disponíveis nos nossos canais, tanto na página do Facebook, na fanpage do CCV, quanto no YouTube. Quem quiser participar dentro da sala de Zoom, o e-mail para inscrição é ccevermelha.com arroba gmail.com, tá? E agradecemos a todos e a todas, aqueles que estiveram dentro da sala aqui com a gente, que participaram. Com hoje outros... tem as 18? Hoje, hoje não. Tem 18? hoje não, hoje é uma aula só. Não. Isso, eu vou falar aqui agora qual que é a nossa próxima aula, para todo mundo já se programar, né? Alguns sábados a gente tem duas aulas, mas em outros sábados a gente tem uma aula apenas, né? que é o caso de hoje. Então reforçar o nosso agradecimento, né, a Eliana Ribeiro agradece pela aula e, e... Tchau, é... Tchau, tchau. É... Tchau. a Jaqueline e a do A Jaqueline e a Viviane Cardilo ajudou na construção do plano e que com certeza vai estar previsto esse debate que a gente estava discutindo aqui sobre compostagem, resíduos, etc. Né? E a Sônia também comentou que quem faz compostagem também planta e que isso é muito bom. Ronaldo Hipólito dando parabéns, a Eliana Ribeiro, a Corinta, é, enfim, agradecemos a todos que participam aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir Nossa próxima aula é na terça-feira à noite. As aulas na terça-feira geralmente começam 21 horas, né? A Wanda também está dando os parabéns aqui ao Demetrio. Opa, a Paula passou para mim. Próxima aula dia 20, terça-feira, às 21 horas, das 21 às 23 horas, tá? A aula é a política de cultura, esportes e turismo e a zeladoria do centro. Então, estarão com a gente aqui, eu acredito que o Walter Palmar e o Reinaldo Sicone, né? De cabeça é o que eu me recordo. Isso, Walter e Reinaldo. Paula, muito obrigado, porque o meu, meu computador travou aqui. <risos> obrigado. Então, repetindo, terça-feira agora, dia 20, a partir das 21 horas, Walter Pomar e Reinaldo Sicone, é, a política de cultura e a zeladoria do centro. São os dois temas da aula de terça-feira que estão relacionados. tá? Então, fica aí o convite para todos <risos> e para todas participarem. Tá? Na sequência... No dia 24, a partir das 15 horas, a Corinta vai falar sobre a educação, tá? Então já se programem aí para a aula da cultura na terça e a aula da educação no sábado. Na terça, a partir das 21 horas, no sábado, a partir das 15 horas, tá bom? Agradecemos mais uma vez ao Demetrio, companheiro que esteve aqui com a gente, a todos e a todas que nos acompanharam e até terça-feira. Terça-feira estamos aqui novamente, tá bom? Abraço a todos e fora Bolsonaro, para não, não passar batido. <risos> fora Bolsonaro! Abraço, valeu! Lula livre! Valeu! Lula livre também! Fora Bolsonaro! Lula livre! Pedro <risos> Vamos lá!